Quando alguém busca referências de período de dominância na Fórmula 1, é impossível não citar Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, dentre outros tantos grandes pilotos. Vencer na principal categoria de automobilismo do mundo é difícil, mas se manter no topo, empilhando triunfo atrás de triunfo, é ainda mais. Max Verstappen pode ser adicionado a tal lista depois de um 2022 absoluto. O piloto da Red Bull, agora bicampeão mundial, não deu margem para dúvidas e comandou a temporada da Fórmula 1. A Ferrari, supostamente principal rival, colaborou, é claro. Mas isso em nada pode tirar o mérito do holandês. Ano maiúsculo. Verstappen tornou-se, então, um dos 10 pilotos mais dominantes de uma mesma temporada da Fórmula 1. Chegou a hora de conferir a lista completa. Você vem comigo nessa? Antes da gente entrar na nossa lista, é claro, eu preciso te convidar a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio caso você não tenha feito isso ainda e ative o sininho, pelo amor de Deus, para não perder nenhuma notificação de nosso conteúdo. Certo? Bora para a lista? Em décimo lugar, Sebastian Vettel em 2011. Sebastian abre a lista dos pilotos que mais dominaram uma temporada da Fórmula 1. Além das 11 vitórias naquele ano, Vettel bateu o recorde de Nigel Mansell de mais pole positions em uma mesma temporada, com 15 no total. Com quatro corridas de antecedência, o jovem de então 24 anos garantiu o seu segundo título do Mundial de Pilotos. Empatado com Vettel, Lewis Hamilton em 2014. O primeiro título de Hamilton com a Mercedes veio com um domínio absurdo. O time alemão venceu 16 corridas em 2014, com o um britânico triunfando em 11 dessas etapas. Aquele ano começaria a construir a rivalidade entre Lewis e Nico Rosberg, que apimentou a categoria nos dois anos seguintes. Mas o alemão não conseguiu competir no primeiro ano de supremacia das flechas de prata. Na nona posição, Jim Clark em 1965. No ano de seu segundo título na Fórmula 1, Jim Clark também sobrou em relação aos demais rivais. Foram seis vitórias nas primeiras sete corridas com a Lotus. Não fossem dois abandonos nos Estados Unidos e no México, e caso tivesse participado do GP de Mônaco, Clark poderia ter estabelecido uma marca ainda melhor do que a de dois anos antes. Já já a gente fala sobre ela. Em oitavo, Lewis Hamilton no ano de 2020. Lewis Hamilton teve vários anos dominantes na Fórmula 1 mas nenhum tão acima quanto em 2020. Em uma temporada marcada pelas incertezas da pandemia, o britânico não teve rivais na disputa pelo título e triunfou incríveis 11 vezes em apenas 17 corridas. A marca poderia ser ainda melhor se Hamilton não tivesse ficado de fora do GP do Sakir por conta da Covid-19. Empatado com Lewis, Michael Schumacher em 2002. O ano do pentacampeonato de Schumacher foi marcado por vários números impressionantes. O alemão terminou todas as 17 provas do ano no pódio e os 11 triunfos estabeleceram um novo recorde da categoria. Aquela temporada também ficou marcada para os brasileiros pela vitória que Rubens Barrichello entregou a Michael na Áustria. Juan Manuel Fangio em 1954 é o sexto colocado da nossa lista. Em uma época em que as 500 milhas de Indianápolis contavam pontos para a Fórmula 1 mas só americanos disputavam a prova, Fangio essencialmente só não ganhou duas corridas. Foram dois triunfos com a Maserati antes de uma troca para a Mercedes, com quem venceu mais quatro provas para obter o seu segundo título mundial. Iniciando o nosso top 5, Max Verstappen em 2022. Verstappen detém o recorde absoluto de maior número de vitórias em um mesmo ano de Fórmula 1. Foram 15, isso mesmo, 15 neste ano de 2022. O holandês foi impecável, dominante, mas no aproveitamento geral, o piloto da Red Bull ficou somente na quinta colocação. Em quarto, Sebastian Vettel, 2013. Aquele ano de 2013 até começou complicado para Red Bull e Sebastian Vettel, mas o alemão deu um show na metade final do campeonato. Foram nove vitórias consecutivas nas últimas nove corridas, garantindo o histórico tetracampeonato seguido. Vettel se aposentou da Fórmula 1, mas estará eternamente marcado na história da categoria. Começando o nosso pódio, o terceiro lugar é de Jim Clark, 1963. Jim Clark não deu chances para o compatriota Graham Hill e venceu com sobras o Mundial de 1963, seu primeiro título da Fórmula 1. Foram sete vitórias com a sua Lotus, uma marca que só seria batida por Ayrton Senna em 1988. Tirando Schumacher, ninguém desde então Conseguiu chegar na marca de 70% das corridas vencidas. Na segunda posição, Michael Schumacher em 2004. Mais um ano de grande dominância da Ferrari, que resultou no sétimo e último título de Michael Schumacher na Fórmula 1. O alemão venceu 12 das 13 primeiras corridas e só não triunfou em Mônaco, quando abandonou após colidir com Juan Pablo Montoya durante um período de safety car. Schumacher garantiu o título com quatro corridas de antecedência e ainda conquistaria a 13ª vitória no Japão, quebrando, naquela época, vale lembrar, o recorde de mais triunfos em uma mesma temporada da Fórmula 1 Agora quem tem a honraria é o Verstappen, como a gente já falou antes. Em primeiríssimo lugar, fechando a nossa lista, Alberto Ascari, 1952. O ano de 1952 foi de um domínio gigantesco da Ferrari, que se viu sem um competidor à altura com a saída da Alfa Romeo. Alberto Ascari levou a melhor sobre Nino Farina, seu companheiro de equipe, e venceu seis das oito provas daquele ano. O italiano só não chegou a ter 100% de aproveitamento, porque não disputou o GP da Suíça e abandonou as 500 milhas de Indianápolis. Com o calendário cada vez mais inflado, seu recorde dificilmente será batido. E você, gostou da nossa lista? Aproveita para comentar aqui no vídeo e dizer também quem é, na sua opinião, o piloto mais dominante da história da Fórmula 1. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações do grande prêmio aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.